Resgatando os valores perdidos é Resgatando os valores perdidos Nesse tempo irmãos, tem uma divisa minha Aqui é o capítulo 9, versículo 1 a 8 Não é um tema vazio, não é uma mensagem Que ela foi trazida aqui de paraquedas Não, aquilo foi pensado, aquilo foi pensado Mas eu quero ler o livro de Êxas, capítulo 6, versículo de número 14 os versículos eu quero ler, o capítulo 5 verso 1 o capítulo 6 verso 14 do livro de Êxodo. esse capítulo 5 primeiro diz assim e ageu profeta de Zacarias e ageu profeta de Zacarias, filho de Ido, profeta profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, eles profetizaram, então se levantaram Jorobabel, filho de Sealtiel e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém e com eles os profetas de Deus que os adotaram, amém? amém? 6, verso 14, 13, 14 diz assim então, Tatenai, o governador da lei do rio Setar, Bozenai e os seus companheiros assim fizeram apressuradamente conforme o que decretara o rei da Rígia. e os anciãos dos judeus, os anciãos do jude, dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias filho de Ip e edificaram a casa e a conforme o mandato do Deus de Israel e conforme o mandamento de Ciro e de Dario, de chefes e do Rei da Pérsia, diga amém. dobre a sua atenção aqui. por não dê nenhum glória agora, nenhum aleluia, amém. Me dê esses minutos agora para você entender isso aqui. O livro, irmãos, que nós temos a divisa da Bíblia Sagrada, eu quero trazer para os irmãos, quem faz parte da escola bíblica dominical, quem lê a Bíblia, não tem dificuldade em entender isso. A Bíblia é o um livro, irmãos, que foi escrita por 40 homens. Em continentes diferentes Todavia, a Bíblia, ela não tem assim uma diretriz na sua biografia Você olha a Bíblia de uma forma sistemática, cada livro no seu lugar Mas historicamente, esses livros aí, um foi escrito primeiro que os outros Então, quando você lê o, nome, o livro de Ageu, lá perto, no Antigo Testamento, perto de Malaquias ali Praticamente, foi o primeiro livro a ser escrito lá no Antigo Testamento então, quando você olha para o livro e você vê Israel, lá no começo você fica meio atrapalhado sem entender o que está acontecendo. Todavia, no Israel tem uma história, uma história pautada no nome do Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Se você ler o livro de 1 Crônica e 2 Crônica, você vai observar que é repetição do livro de 1 Reis e 2 Reis. Está no Texto, mas porque crônica é repetição? Aquilo ali não está à toa, mas depois do livro de crônica veio o livro de extras. Então, quando nós lemos esse texto, nós lemos o texto do profeta Ageu e nós lemos o capítulo 4, versículo 6 a 9 do livro de Zacarias, eles são contemporâneos, existe a contemporaneidade dentro desses livros. Esses são os profetizantes em período quase Diferente um do outro Quando você vai ler o livro de Exter Do capítulo 1 ao capítulo 6 e do capítulo 6 ao capítulo 7, há quase 60 anos dentro do livro. Mas quem não conhece a teologia bíblica, não consegue entender isso, parece que é bem complicado, mas não é complicado. Então o que é que acontece aqui? O que acontece é que o povo desobedeceu ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que Deus escolheu, o povo que Deus escolheu, o povo que Deus chamou. Se você tem um salto na história em Edo 19, versículo 5, você vai ver Deus chamando. Israel, do seu povo sacerdotal, a sua propriedade sacerdotal, para o seu nome ser engrandecido sobre a vida de Israel. Se você for ler o livro da lei, você vai observar que Moisés ele teve o um cuidado de escrever tudo que Deus queria que o povo fizesse para o seu nome ser glorificado. Só que por agora vai para o cativeiro da Babilônia, mas porque é isso que acontece, porque o capítulo 29, versículo 10, 11, 12 do livro de Jeremias narra que isso haveria de acontecer o povo ficaria 70 anos no cativeiro da Babilônia, no capítulo 45 versículo 1, do livro de Isaías há uma profecia que isso ia acontecer, e há uma profecia que o povo ia ser liberto e resgatado pelo rei ímpio, que é esse rei ciro então a Bíblia começa através dos seus profetas a mostrar que o povo de Israel ia o povo vai para o cativeiro da Babilônia O povo fica dentro da Babilônia Há 70 anos Por ser desobediente ao Deus Todo-Poderoso Aí eu vai ler a Bíblia E vai dizer, mas que Deus é esse? O Deus que permite a fome O Deus que permite a adversidade, O Deus que permite a peste A grande razão do povo ir para o cativeiro Foi desobediência ao Deus Todo-Poderoso mas havia uma profecia de retorno, aí você vai para o capítulo 9 do livro de Daniel, porque quando a leva da Babilônia, quando a primeira profecia, que o povo ia para o cativeiro, foi no ano 605 antes de Cristo, quando Abacuque profetia Ouvir Senhor A tua palavra e A Aviva ó Senhor A tua obra no meio dos anos E no meio dos anos a notifica Ele está profetizando para o povo de Judá Que viria uma nação índia, Que ia fazer o povo ir para o cativeiro Da Babilônia E quando o povo vai para esse de cativeiro da Babilônia A Bíblia começa a mostrar que ele foi na primeira leva Do ano 500 e 97, o ano 85 e, e, e o ano 605, são três levas que o povo vivenciou. Nessa fase, 10 mil judeus foram cativos, depois, mais 11 mil judeus foram cativos. Onde foi Daniel? Onde foi Ezequiel? E lá ficaram por quase 70 anos. E a Gel era menino ainda, era pequeno, como Daniel também ainda era menino. E Deus cresce lá na Babilônia, Se você abrir o capítulo 6, do verso 1 a 12 do livro de Daniel, você vai observar que é Daniel, por uma oração, de manhã, de tarde e de noite, ele abria ali as janelas e para a porta de Jerusalém e orava pelos muros que estavam queimados em Jerusalém, pelo povo todo que se perdeu em Jerusalém. Aí estava chegando já o tempo do povo voltar, agora na Babilônia. Daniel vai para o capítulo 9 e ele olha lá no texto, no livro de Jeremias, que o cativeiro já tinha acabado, que o um tempo a profecia já tinha se cumprido ele começa a clamar a Deus para que Deus agora traga o um povo de volta para Jerusalém para que o povo volte para a cidade onde o seu nome seria engrandecido onde o seu nome seria exaltado então naquele exato momento Daniel faz esse tipo de oração, clama a Deus pede a Deus, ora pedindo o Senhor para o seu nome ser exaltado o tempo vai passando é quando no ano 530 o rei Ciro, o rei Camil e o rei Atachége que são reis da Pérsia invade a Babilônia, vence a Babilônia e até naquele exato momento Deus usa o rei Ciro e escreve um Edito, escreve uma carta para o povo voltar para a sua cidade, Jerusalém aí a Bíblia diz que o povo começa a regressar para Jerusalém, do ano. 250 mil judeus que lidera, que lidera o rei Zorobabel. Se você abrir a Bíblia no capítulo 4, versículos 6 e 7 de Zacarias, fala sobre Zorobabel. Se você abrir a Bíblia no capítulo 3 e 5, que nós lemos agora de extra, fala sobre Zorobabel. Zorobabel era um líder político que iria liderar aquela primeira leva do povo a ser glorificada, era Babel. era Estras, era Jesus, os profetas a Jerusalém, a a Bíblia diz agora que o povo começa a vir essa primeira leva quase 50 mil o povo vem, e o povo vem a Jerusalém bendito seja o nome do Senhor quando o povo vem para Jerusalém ele encontra Jerusalém queimada ele encontra Jerusalém destruída os seus... E nessa leva que ele vem, vem mais uma segunda leva, no ano 567, a primeira que ele é o nome a segunda é extra, e a terceira é Neymir, no ano 444. E agora todo o povo fica nesse contexto que todo o sofrimento de Israel está passando. Deus dizia usar esses líderes para o seu nome ser glorificado. Quando o povo agora chega na terra aonde eles se reedificar nas suas casas, aí você vai ver agora o capítulo 1, um, Geu, e você começa a ler o Deus dizendo, subião, não te levai madeira, edificai a casa e eu me agradarei dela Nesse contexto aí quando o povo vem para o do a partido do Babilônico, a estava lá a Geu estava com Zorobabel ele escreveu um livro, mas ele estava com Zorobabel nessa época ele foi o profeta que animou o povo a reedificar o templo você pode ler um texto bem claro aqui, mas quando o povo ele começa a chegar, tem a primeira coisa que o povo fez Não foi edificar os cultos de Jerusalém Não foi edificar a casa de Deus Não A primeira coisa que o povo fez Naquela época Foi levantar um altar o capítulo número 3 narra isso de forma clara e bem objetiva. Quando o povo chega na terra, e chegando, pois, o sétimo mês, e estando espírito de Israel já na tá cidade, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém, e levantou-se Jesua filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, jogam Papel, filho de de e seus irmãos E edificaram o altar. Israel, para oferecer sobre ele, como está escrito na lei de Moisés o homem de Deus, e afirmaram o altar, sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos homens daquela terra olha a sua atenção aqui, observe isso aqui, quando a gente está profetizando lá, mas quando altar para adorar a Deus da beleza, da sua santidade, porque desobedeceram a Deus, desobedeceram ao Senhor. Muitas pessoas hoje não têm tido êxito, muitas pessoas hoje têm desistido, têm voltado, abandonado. Porque, queridos, muitas vezes nós vivemos em busca de algo de Deus, não em busca do Deus que vai nos dar alguma coisa. O um objetivo maior. Na vida de qualquer pessoa Cativa, oprimida, triste Vivenciando necessidade É levantar um altar É magnificar a Deus Na beleza da sua santidade Quando ele levanta um altar Ele estava com medo do samaritano Estava com medo do povo Que, que, que querer oprimir Israel Os inimigos viriam O povo de Israel Então ele sabia que tinha que restituir A adoração a Deus Restituir de adoração ao Senhor, nós estamos aqui nesta noite, e o objetivo maior aqui é adorar a Deus da beleza da sua santidade, não podemos perder essa perspectiva, nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa alma, nós abrimos o nosso interior, nós abrimos o nosso entendimento, diz Deus, eu vou naquele culto, mas eu vou, porque eu quero dar um ver melhor, então quando se levanta um o altar, os inimigos iriam se levantar, depois o altar levantaram O povo pegou o filho e queimou uma obração a Deus. Deus recebeu os novilhos, Deus recebeu aquela obração, Deus recebeu aquela adoração. Mas já vista, o povo estava o que com a cidade queimada? O povo estava o que? Triste, o povo estava o que? Cabeça baixo. A sua história estava o que? Uma história quase destruída, uma história milenar, quase destruída. Mas só que o Deus. De Abraão, de Isaac e de Jacó O Deus que faz promessa O Deus que é puro, o Deus que é santo O Deus que é eterno Que abre e ninguém, fecha, fecha e que abre E a é para Israel Que eles estavam no de tudo, Que toda glória Todo o amor pertence a ele Quando o povo levantou o altar Para adorar, o que foi que aconteceu? Eles começaram a adorar a Deus Começaram a se ouvir Os murmurinhos, Israel Israel está restituindo a adoração ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Temos que parar essa nação, temos que parar este povo, ninguém consegue parar uma pessoa com um coração avivado, ninguém consegue parar uma pessoa cheia do poder cheia do Espírito Santo, ninguém consegue parar alguém que Deus entrou na vida dele, na vida dela, na casa dele, na casa dela e fez um milagre. Uma pessoa que é grata a Deus, que é todo poderoso, pode até tocar na tua carne, pode até tocar nos seus bens materiais, pode até tocar na tua família, mas na sua emoção, no seu sentimento, Deus não vai deixar ninguém tocar. É por isso que temos que chegar aqui com o Espírito de A primeira coisa que Israel fez, diga, levantar o altar. Começou a resgatar. Muitas vezes, queridos Nós vemos esse lugar como um lugar normal Aqui não é um lugar normal Aqui é um lugar de adoração E tem pessoas que não obedeem nada de Deus justamente por isso Então o que, que acontece? É que eles restauram o altar Eles começam a adorar a Deus Você sabe por quê? O coração deles estava entristecido Estava com medo o altar sobre a sua base Porque o terror estava sobre eles Por causa dos povos da terra E ofereceram sobre o holocausto Ao Senhor O holocausto de manhã e o holocausto de tarde E celebraram a festa Dos tabernáculos Ou seja, começaram a se alegrar Começaram a agradecer Vamos dar um salto lá atrás Eles voltaram para o cativeiro A cidade está queimada. A moral do povo está quase lá embaixo. Mas vamos levantar o altar. Não importa com a roupa que você chegou aqui. Não importa como você está. Não importa. É isso que Deus está olhando. Deus quer saber da mim da sua adoração. Do meio do seu compromisso com Ele. Levantou o altar. E quando o altar é levantado, se prepare. Porque os inimigos, eles vêm para poder querer. valores, resgata essa tradição, está na terra que é Deus, a terra que Deus deu toda a vida, quando vai é se resgate agora, o que é que acontece? a festa, a alegria, quero te dizer uma coisa, nesse inteirinho aí a gente está aí, viu queridos pode ler o texto esse, é esse capítulo 5, a gente está aí a gente está aí, está vendo tudo, viu, ele volta, ele está no meio aí E o povo começou a se alegrar E vamos reunir todo mundo Chama aí E vamos todo mundo pegar e lançar os pilar Vamos construir os muros Vamos construir o templo do Senhor No versículo 8 diz assim E no ano da sua vinda A casa de Deus em Jerusalém No segundo mês começaram Sorobabel, filho de Salatiel, E Jesus, filho de Josatrach E os outros seus irmãos Os sacerdotes, os levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém e construíram os levitas na cidade de 20 anos, e daí para cima, para que, para que aviassem, a, para que aviasse a obra da casa do Senhor, ou começasse. então se levantou Jesus, seus filhos, seus irmãos, e seus filhos, e os filhos de Judá, como um só homem para vigiar os que faziam a obra da casa de Deus, os filhos de Haddad, quando pôs os edificadores, lançaram os acessos no templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já, já, paramentados com as trombetas e os levitas filhos de Azaf, com santeros, para louvar ao Senhor conforme a instituição de Davi, o rei de Israel, e cantavam... A revés, louvando e celebrando se ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel, e todo o povo jubilou com um grande júbilo, quando louvou o Senhor, quando ele louvara o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento Vindo perante os seus olhos esta casa Choraram em altas vozes Olha só quem são aqui Observe Quando os pilares são lançados Os mais velhos começaram a chorar triste Porque triste irmãos Que lembrou do um antigo templo Os mais novos com louvores e alegria Mas, porque eles ficaram tristes? Porque toda a vergonha que estava na Babilônia Deus estava agora resgatando, restaurando É como se o um inimigo invadisse a sua casa seus filhos, tirasse a sua riqueza e te unilasse, e voltou ainda na terra e mesmo triste, lembrando do outro lá, antigo Deus estava na casa e a alegria era tanta assim que o Vincenzo começou a ouvir o que estava acontecendo quando começou a ouvir o que estava acontecendo que lançou os pilares os inimigos se levantaram os samaritanos começaram a ouvir que se lançou agora os pilares O capítulo 4 narra, e ouvindo todos os adversários De Judá e de Benjamim Que é os que tornaram do cativeiro E edificaram o templo ao Senhor Deus de Israel Chegaram-se a Zorobabel O chefe dos pais, e disseram-lhe Deixá-los edificar convosco Porque com vós Buscaremos o vosso Deus Como também já lhe sacrificamos Desde os dias de Adão, Rei da Síria, que nos mandou Vir para aqui porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus mas nós sóis a edificaremos ao Senhor Deus de Israel como nos ordenou o rei de si, o rei da Pérsia todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os a edificar e a contra eles conselheiros. O rei da Pérsia, até o rei da Rio, até o rei da Pérsia, o que é que a gente entende aqui? a gente entende, que conseguiu, eles conseguem parar a obra por 15, 16 6, anos porque é aí que a rei vai entrar, quando lançaram o templo houve alegria, houve felicidade se fosse hoje, foi língua estranha foi avivamento, mas foi uma alegria bem parcial, bem passageira, e os indivíduos souberam que eles estavam felizes, que Deus estava magnificando, seu nome. homem disse, vamos para ele vamos para ela, os indivíduos para poder parar, você não lembra não, quando você entregou a sua vida a Jesus as coisas começaram a dar certo para você viva a alegria no teu rosto, alegria na tua casa, a alegria na tua família a alegria no teu lar, aí vem aquela palavra diabólica para botar você para baixo, aquela é mensagem do cão para fazer você desistir e você parou, nunca mais foi o mesmo nunca mais foi a mesma mas é que tudo estava acabado, mas O pastor vieram, o já estava de pé Já tinha resgatado valores Já estava chorando, orando, jejuando Já tinha profeta no beco arranhado Pode vir quem vier de lá Pode se levantar, quem quiser se levantar Eu já pisei na terra, já estou nela se eu já estou nela, ninguém vai me tirar daqui Os meninos pequenininhos começou a cantar E dizem, eu conheço essa história E quem sabe alguém disse essa história que é a história do o que é que nós entendemos aqui? Quando voltar é levantado Diálogo do Fernando Diálogo do Fernando Eu li para vocês que devem acompanhar, me acompanhar na que Quem se levanta no mundo Para parar por 16 anos Ageu Zacarias Salatiel Jesua, que é o Josué E que é um profeta Que é um profeta Está profetando lá atrás Mas é contemporâneo E ele diz subiu monte Aleluia A mensagem de avivamento, a mensagem sobre subiu ao Voltaram a fazer o quê? Cuidar das suas casas. Dos seus negócios. Glória a Deus. Levantaram as suas casas. Todo mundo trabalhando viajei ao o diz e diz, vocês estão da casa de vocês. Glória a Deus. Porque os inimigos parou a obra? A Não. Assim diz o Senhor. O monte, A obra continua São quatro mensagens aqui de Zacarias que A gente ele fala no texto Deus está contigo Vai dar tudo certo O nome dele vai ser glorificado Já construiu um o altar Já construiu um o altar Pode vir o que quiser vir de lá O nome dele vai ser glorificado Os inimigos já se levantou Pode vir o que vier de lá O nome do Senhor será glorificado sobre a sua casa, sobre a sua vida Aleluia. e Deus começa agora, mas eles agora, queridos, pega uma carta, escreve e vai, porque aqui é está o rei, sim, o rei e o rei Dalí, é cada um em um período, tudo são, são peças, e senão não vamos parar, aí pega a carta, que coisa linda o texto narra aqui, eles mandam uma carta nessa carta dizendo que essa nação é uma nação rebelde que essa nação não pode prosperar que essa nação tem que parar observe isso aqui então deixa-nos ele ficar convosco ele disse não, todavia o povo da terra estava debilitado Sob o reinado e o rei de no princípio do seu reinado escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém e nos dias de Ataxés Escreveu Bislão, Mitredade, Tapael, os donos da sua companhia, Ataxete, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos na língua siríaca. Escreveram, pois, Reum, um chanceler, um sisai, o Cisai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém, não, rei da neste desta maneira. Então escreveu Reum, o um chanceler e Cisão, o escrivão e os outros da sua companhia Dinaitas, Afatitas tarteletitas, Afasitas, Erquemitas Babilônicos, Susankitas Deabitas, Elamitas e outros povos que o grande e afamado Osnapa transportou e que fez habitar na cidade de Samaria e os outros dali no rio em tal tempo, este pois é o teor da carta que a Taxésia lhe mandaram teus servos, os homens da do rio, de tal tempo saiba o rei, que os judeus que subiram, divirem a nossa Jerusalém, e edificar aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando os teus muros, reparando os teus fundamentos, agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, como somos assalariados do passo, e não do poço, e não nos convém do passo, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso, mandamos dar aviso ao rei para que esse pusse o livro das crônicas de teus pais, e então acharás o livro das crônicas, e saberá que aquela foi uma cidade rebelde e danosa nossas reis das províncias, e que nela houve rebelião. Em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída, nós, pois, fazemos notório o rei que, se aquela cidade se reedificar, os seus muros se restaurarem, desta maneira não terá exporção alguma desde a banda do rio. E o rei enviou a resposta A reunião, a Zelê e a com o escrivão, e aos da sua companhia, que habitavam em Samaria, como também ao resto do que estavam além do rio, País. Então tempo. o que é que acontece aqui? A obra para, a obra não anda mais Porque eles começou a dizer Que Jerusalém e Israel Eram pessoas rebeldes Pessoas que não iriam prosperar, pessoas que não iriam crescer, pessoas que de Deus, não iria ser glorificado. Por isso que a obra parou, mas quando Deus usa o profeta, Ageu, para animar os desanimados, para levantar os carinhos e para eles entenderem que o céu reina, que toda honra, que toda glória, que todo louvor pertence a Deus. Deus usa esses líderes para mandar uma carta de volta agora para o rei Dario e ele manda a carta, escreve outra carta, dizendo que o povo tinha direito da terra sim, que o povo tinha direito de adoração sim, que o povo tinha direito de honrar até o sim, e a esta resposta, nos deram dizendo, nós, servos de Deus, do, dos céus e da terra, reedificamos a casa, e foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel, a edificou e a deficiou, mas depois que nossos pais provocaram a ira, Deus dos céus, eles entregou nas mãos na boca do da Babilônia. Quando o rei começou a ouvir a fala a defesa do povo, ele foi ouvido, foi ouvido, foi ouvido e disse não. O povo vai edificar um templo de adoração já estava tudo preparado, já estava tudo pronto, pelo nome de Deus ser glorificar. Ou seja, se você quer o seu melhor para Deus, Deus vai entrar na casa. Se nós queremos trazer a nossa adoração para Deus, Deus vai entrar na casa. Não começou a resgatar até esses valores. O inimigo começou a se levantar para tentar acabar com a obra. Mas o rei daria um ia dar o veredito o rei Daniel era a peça-chave daquele momento, então o rei Daniel deu ordem e buscaram na sancelaria onde se metiam os tesouros da Babilônia é que matar, é que no palácio que está na província da média achou o bolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim, no ano primeiro do rei de Siu, o rei de Siu, Deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Esta casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios e seus fundamentos são firmes e sua altura de 70 cômodos e sua largura de 60 cômodos, com três carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova e a, e a despesa se parar da casa do rei. Já tinha mandado, já estava tudo pronto. Preparado tudo Ou seja Tudo já está preparado Para mim Tudo já está preparado Para você Temos que estar preparado Para receber Aquilo que Deus Deus já está pronto Já está preparado Quer ver? O homem ele nasce pronto Sabe por quê? Porque o cegizinho ali Que vem com o homem Para a mulher Já vem tudo ali no DNA Tudo pronto mim, O espírito já vem pronto vem aquele ovinho ali Mas ali já tem a paz que é sério impedimento está descendo no seu coração agora a paz que o mundo não pode está descendo no teu coração agora e eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua vida em nome de Jesus porque o mundo vai passar, a riqueza vai passar as coisas desta vida vai passar mas o que eu estou em Cristo Jesus permanecerão para sempre Aplauda o Senhor nessa noite em nome de Jesus Cristo de Nazaré e que é a prosseguir.